A fruta dessa planta tem uma pele bem aveludada e ela tem um cheiro bem característico. Ela é originária da China e hoje eu vou te falar que o suco dessa planta previne inclusive doenças do cérebro. Se você quer saber que planta que é e como você pode fazer isso, continua comigo aqui no vídeo. Meu nome é Luiz Mourão e hoje a gente vai falar dessa coisa bonita aqui que é o pêssego bem bonito, bem forte, tá fora de época aqui, mas a gente conseguiu achar um bem bonitão, parece cabeça de criança, de tão bonitinho que tá, tão levinho que tá. Gente, o que acontece? A fita energética, você já deve saber é, que a gente estuda né, o efeito das plantas, o efeito da energia das plantas no nosso dia a dia, ou como né, a gente pode usar a energia das ervas, o poder oculto das ervas, para a gente conseguir equilibrar, doenças, pensamentos, sintonias erradas que a gente vai ficando, vai desenvolvendo ao longo do dia e que se a gente sustenta isso por muito tempo acaba que isso desemboca numa doença no corpo físico. Então sempre que a gente tem alguma doença não entenda isso como castigo, entenda isso como uma mensagem. E as plantas, né, elas têm esse poder, têm essa capacidade de agir e ajustar essas válvulas e, e apertar esses parafusos nossos internos, sejam eles emocionais, mentais e até espirituais, dependendo, para a gente conseguir ter um dia a dia mais equilibrado e ter uma vida mais feliz, saudável e próspera. E hoje, né, eu estou trazendo aqui a, a planta pêssego, pessegueiro. Então, o pêssego... O que, que a gente vai usar? O pêssego ele é um vegetal puro do sexto chakra. Na fita energética a gente sempre tem classificações diferentes das plantas. Tem planta que atua no nosso corpo físico, tem planta que previne né, a, a, efeitos colaterais de qualquer tratamento fitoenergético tem plantas que abrem e, e, a, e preparam a nossa energia para a gente receber o processo de equilíbrio e tem plantas que são aquelas que vão ajustar as porcas e apertar os parafusos então essas plantas que ajustam a nossa energia a gente chama de vegetal puro e o pêssego é um vegetal puro do sexto chakra do chakra frontal do nosso centro de comando ou ajna ou ajna ou anja que é o nome, a pronúncia correta no sânscrito, Anha. E ele é o nosso centro de comando, então ele está ligado a tudo aquilo que a gente faz no dia a dia. O nosso centro de comando, o nosso sexto chakra, o chakra frontal, ele está muito associado aos nossos pensamentos, ao nosso ceticismo ou não, a qualidade dos nossos pensamentos, o como que a gente reverbera e traduz isso para as nossas atitudes, ideias, inspirações e um desequilíbrio no sexto chakra pode causar doenças de ordem mental. O desequilíbrio do sexto chakra, como cada chakra está ligado a uma glândula endócrina específica, a do, a do sexto chakra é a hipófise né? ou a pituitária, a gente precisa uh, ter esse cuidado porque uma vez que a hipófise ela esteja desequilibrada, tudo aquilo que estiver abaixo dela, ela, ela vai desequilibrar também. Porque a gente está programando ela com um sentimento, com um pensamento errado. Quer ver uma coisa? A, gente, a pessoa acorda, acabou de acordar, abriu o olho, ela pega o celular já começa a ver notícia, vê morte, vê desgraça, vê política, vê economia que está ruim, vê, vê tudo de ruim. Ela já acorda nessa sintonia. E ela já fica com isso pensando. Ela vai tomar banho pensando nisso, vai tomar café da manhã pensando naquilo, vendo na morte disso, vendo no acidente que aconteceu, vendo na política que está ruim, vendo nisso, naquilo, naquilo. E ela já acorda nessa sintonia. Acordou, abriu o olho já entrou na sintonia ruim. A pituitária, ela tem a capacidade de é, repetir esse, essa vibração, esse padrão. E daí se você já acorda na sintonia errada, o seu dia vai estar nessa sintonia também. Então não por acaso uma pessoa que já acorda numa vibração ruim, ela vai ter um dia mais estressante, ela vai ter um dia mais difícil, vai atrair mais problemas, vai atrair mais discussões. Ah, eu sou uma pobre coitada, que daí? Coitadinho de mim. Não, será que é coitada mesmo? Será que não é você que está atraindo isso que está te acontecendo? Pensa nisso. Ao invés de você entrar e já começar a pegar o celular e olhar a rede social, jogar notícia, olhar a desgraça, já pega e, e faz uma oração no lugar. Faz uma gratidão, sabe? Gratidão, Deus, por mais uma oportunidade. Nossa, que coisa boa, dormir numa cama, quentinho, cobertor, ter uma água quente para tomar banho, ter um café preto me esperando ali para beber, ter um pão, uma coisa para comer, então já agradece, muda a frequência, muda a vibração, porque senão olha o que pode te acontecer, dor de cabeça, sinusite, confusão, confusão mental, dificuldade de concentração, memória ruim, hiperatividade e muito, muito, muito importante, estresse. Então estresse, né? o que é uma pessoa estressada? Uma pessoa que está sempre em atividade, sabe aquela pessoa com a mente louca, síndrome do pensamento acelerado, isso é, isso é algo real, Pessoa que está sempre pensando, sempre pensando, sempre pensando. E dela deita a cabeça para dormir e não consegue, está sempre pensando. Ela vai dormir com um problema, acorda pensando no problema, está sempre resolvendo algum problema. E a vida dela é cheia de problema. A vida dela é cheia de reclamação, cheia de dificuldade. Por quê? Porque ela está traindo isso. Então, quando a gente acorda já na sintonia errada e repete isso ao longo do dia, né? então... A gente vai atrair mais problema e o pêssego ajuda a gente a evitar isso. O pêssego ele ajuda a gente a ter clareza, leveza e paz mental. Olha o que, que ele pode fazer quando a gente ativa ele pela fita energética. Então, o pêssego já tem as qualidades: é rico em fibras, ajuda, né? É gostoso. É, pessoas usam ele na culinária para fazer principalmente sobremesa, né? bolo, bolo de festa de menino, festa de criança, aqueles pêssego em caldo. Então, quando a gente ativa o pêssego pela fita energia, olha o que, que ele pode ajudar. Ajuda a gente a aceitar os próprios defeitos com harmonia para poder evoluir na vida, ajuda a gente a usufruir plenamente da, da nossa capacidade, a ter calma mental, ajuda a regenerar, regenerar a mente, a mudar os pensamentos e atitudes, Ajuda a eliminar doenças degenerativas do cérebro, a paranoia e a confusão nos pensamentos. E quando isso tudo acontece, ele ajuda a evitar, prevenir e transformar o estresse em leveza, o estresse mental em calmaria e serenidade ao longo do nosso dia a dia. E daí você deve estar pensando assim, ah Luiz, mas aí como é que eu faço para incluir esse pêssego na minha rotina? É o, o suco de caixinha? é sachê de pêssego, vou andar com um pêssego no bolso, um pêssego na, na bolsa? Não, hoje a gente vai fazer a aplicação do pêssego na nossa rotina através de suco. É a primeira vez que eu estou fazendo suco aqui no canal para te mostrar né, como incluir isso. Ah, então vou descascar, vou lavar e bater no liquidificador. Bem fácil, né Luiz? Vai tirar um liquidificador daqui. Não, lembra que a fitoenergia das plantas ela é prejudicada pela, pela interferência da energia eletromagnética da eletricidade. Então, essa onda quadrada verde, né, que é emanada dos, dos, dos pontos luminosos, das tomadas de luz, da geladeira, do micro-ondas, isso tudo atrapalha também do, micro, do liquidificador. Então, se você quiser fazer uh, o suco de pêssego da maneira como eu vou te mostrar, você vai ter mais benefício. Se você quiser teimar comigo, fazendo um liquidificador, fazendo um mixer, você vai fazer, o, máximo que você, o mínimo que você vai fazer é atrapalhar o resultado que você pode ter. Então eu vou te ensinar a moda antiga, como fazer um suco de pêssego, né, para você ter acesso a todas essas fitoenergias que o pêssego pode garantir para gente, tá bem? O que você vai precisar? Obviamente de pêssego. Também, o que você vai precisar? Aqui o time foi carinhoso comigo, já deixou tudo cortadinho, o pessoal está dando um foco aqui, Gabi? Então o Gabi está mostrando aqui, o que, que você vai precisar? Sabe quando você era mais novinho assim, até um final de semana, o um encontro da turma da faculdade, que o pessoal fazia ali a tal famosa caipirinha, que você tinha lá um socador, um pilão, então você vai precisar disso também, né? Então se você já fez caipirinha na vida, você vai repetir o processo, agora você vai fazer um suco de pêssego, só que não alcoólico, tá bom? O que, que você vai precisar? Muito simples, água, pêssego e um socador né? e um pilão. Isso aqui você vai encontrar como pilão e socador, ou pilão e almofariz. Então o nome desse recipiente aqui é almofariz, se você for procurar numa uma casa, né, o conjunto. É muito simples, gente, lava o pêssego, descasca o pêssego, se você não tem um time você pode fazer para você também. E você vai usar, eu vou fazer pouco aqui porque a quantidade ela é pequena. A gente precisa de pêssego, não precisa de uma carreta de pêssego ou uma caixa de pêssego, não. A gente, para fazer o suco de pêssego, precisa apenas de pêssego. Aqui tem vários pedaços, tem sete, eu peguei um. E a gente vai fazer o suco de pêssego para tomar no mínimo 150 ml duas vezes por dia durante sete dias. Ah, então vou fazer uma garrafa e deixar na geladeira. Não, senhor, não, senhora. A gente precisa fazer isso na hora que for tomar. Não porque o suco fica ruim ou porque estraga, não. Porque quando a gente ativa o pêssego pela fitoenergia... Como ele vai estar em meio aquoso, depois a gente vai colocar água, misturar, adoçar com uma fonte natural de doce, né? Para tomar, se a gente faz uma garrafada muito grande e deixa na geladeira, aquela fita energia, ela vai dissipar. Você pode até fazer, mas depois de duas horas aquele pêssego já não vai ter mais a energia que vai prevenir as doenças de, da cabeça, vai te eliminar o estresse, entendeu? Então você tem que fazer na hora que você for tomar. Não é difícil é simples, eu vou demonstrar para vocês aqui. Então eu vou fazer um pedaço aqui, mas você vai repetir o processo para a quantidade de pêssego que você quiser. Você gosta do suco mais forte? Usa mais pêssego. Gosta dele mais fraco? Usa menos pêssego, mas o processo é o mesmo. Tá? Peguei o pêssego e coloquei aqui. E a gente vai triturar ele quanto a quanto a quanto ao processo dele de triturar. Então você vai fazer isso. Aqui ele tá bem Verde ainda, então ele tá um pouquinho mais duro, mas você vai conseguir fazer, ele vai soltar o sumo, vai conseguir é, liberar o gosto dele, então estou fazendo aos poucos aqui, e daí eu quero comentar uma coisa, então você vai fazendo aos poucos aqui, ó. se quiser depois colocar outro, outro pedaço e outro, vou colocar mais um pedaço aqui, porque eu quero comentar uma coisa, tem uma técnica secreta tibetana que eu vou revelar para você, que é o seguinte, você está fazendo um suco de pêssego para evitar o estresse, né? O que, que é essa técnica tibetana? Imagina aqui no pêssego a cara da pessoa que te estressa. Aí você vai macegando a cara dela. Imagina, e se você vai repetindo esse processo. Pessoa dos infernos, para de mexer o saco. Cão, demônio, satanás. Xinga a pessoa mais baixinho para ela não ouvir. E vai repetindo, vai fazendo o pessoal que ele está dando risada. Mas é uma técnica tibetana, ali no livro isso aí você coloca isso, coloca a cara da pessoa aqui e você vai macegando de duas uma ou até a cara da pessoa está espatifada ou até o pêssego já está na textura certa você gosta do pêssego mais pedaçudinho ou não você vai macegando aqui até você ter a quantidade do suco que você precisa quer mastigar o um pedacinho do pêssego? deixa do jeito que está então você vai fazendo vai ficar assim ó. o Gabi vai dar um foco aqui vai fazendo, tem um suquinho aqui Lembra, mais pêssego não quer dizer que você vai ter mais resultado, ou menos doença, ou menos estresse. Dependendo do estresse, se você quiser colocar, socar a cara da pessoa, você vai ter menos estresse. Aí você pode fazer com mais pêssego, mas isso não vai mudar quanto a fitoenergia. O que você vai fazer? É, você precisa ter a energia do pêssego. Aqui eu coloquei dois pedaços para conversar com você. Agora, o que a gente vai fazer? Se você não quer o pedaço, você pode coar numa peneira depois. Se não, você pode deixar e depois se mastiga, né? Eu vou pegar uma água aqui, essa água que é, é mineral, sem gás, e a gente vai misturar. Misturou. Você pode pegar uma colher, eu esqueci de pegar uma colher aqui. Vou misturar com um pilãozinho mesmo. Misturou. Adoçou. Derreteu o açúcar, né? Ou você pode tomar aqui mesmo, vai... Fazendo que nem quando a gente vai tomar alguma coisa com gelo, você faz assim com os dentes, sabe, para o gelo não vir na boca. Você pode tomar já aqui, já pode fazer direto no copo se você quiser. Adoçou, o que, que você vai fazer? Você vai ativar pela fita energia. lembra o verde-prata? Então, do centro do coração vai um facho de luz verde. Quando volta o verde, vai um prata da cabeça. Volta o prata, vai o verde, isso fica oscilando. Verde, prata, verde, prata. Ativa isso aqui. Ativa, energiza... E depois que você fizer isso, né, depois que você conseguir ativar o, o pêssego pela fitoenergia dele, você vai conseguir, inclusive, fazer em quantidade suficiente para você, para a família, se você tem um marido, você pode fazer na hora do almoço, né. E daí, quer ver uma coisa, uma mágica que acontece quando a gente faz com bastante pêssego? Olha a jarra que vira. Então, depois que você faz bastante pêssego, você consegue gerar uma jarra assim, ó. Viu que mágica que acontece aqui no Estúdio Luz da Serra? A gente manifesta suco de pêssego aqui, então você pode fazer isso aqui para qualquer refeição, o povo está muito estressado, você pode fazer, ativa, bebe naquela hora, se sobrar você bebe, mas tenha consciência né, sobrou não vai desperdiçar, mas depois que você for tomar, se passou de duas horas, depois que você é, fez o suco de pêssego, você tem que lembrar que ele está sem energia, entendeu, então você precisa fazer na hora que você for tomar. Lembra disso, ativa e lembra, o pêssego, sozinho, ele vai ter essa energia, mas ele não substitui né, um composto fitoenergético por si só. Para isso, você precisa estudar e a gente vai deixar o link do livro Fitoenergética aqui na descrição do vídeo para você conseguir conquistar ele, conseguir incluir um tratamento completo no seu dia a dia de uma forma equilibrada. O suco de pêssego funciona, faz e se você fizer, posta nas redes e me marca, tá bem? Um beijo no seu coração, muita luz e até o nosso próximo vídeo.